E aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui pra vocês desse filme que eu assisti, na verdade, num voo, que é o The Magician, Magician, que é de 1926. O que me chamou a atenção foi o ator Paul Wegener, que ele fez aquele outro filme que eu comentei aqui no canal, que é o Golem, que é inspirada naquela lenda judaica e coisa e tal e é um ator que me chamou a atenção e aqui a gente tem ele de novo como vilão e é um filme assim, legal, mas também nada uau, incrível eu achei ele um pouco arrastado porque ele tem uma hora e vinte ele tá completo aí no Youtube porém um filme mudo dessa época uma hora e vinte tem que ser muito legal para não ficar muito arrastado e, no fim das contas, ficou bem arrastado. E, então, assim, né, o que, que eu posso falar, assim, do plot? O plot, a gente tem aqui uma moça, que é a Margareth, a gente tem o Oliver e a gente tem o doutor Arthur. Essa moça, a Margareth, ela faz... Uh, esculpe esculturas Mostra ela fazendo uma baita escultura Gigante lá e coisa e tal Porém ela acaba sofrendo um acidente Caindo embaixo dessa escultura E ficando ali tetraplégica Uma coisa assim E esse doutor Arthur vem ajudar E consegue fazer com que ela volte ali a, a andar e coisa e tal E ele tem esse colega de faculdade Esse doutor que é o Oliver, e ele é um mágico, e o, o Arthur, ele é completamente cético, e o Oliver é super místico, e, e faz umas coisas de hipnotismo, coisas assim, e, e aí quer fazer alguns experimentos, e um dos feitiços que ele precisa, que ele quer tentar fazer, justamente é com todo o tipo dessa Margarete, então é, é nisso assim que a história vai se desenvolvendo. Não é assim um dos melhores filmes que eu já vi, eu preferi até o Golem, mas é bom, passou o tempo.